Ridículo aceitável Quando eu era criança, acompanhei Patati Patatá Os filmes com palhaços me faziam chorar Achava incrível como um ridículo alegrava um lugar A Operação Doutores da Alegria me fazia chorar Conheci uma trupe incrível e logo procurei me entormar. Especialista em alegria Foi assim que passaram a me chamar Sempre me escondi com medo de existir Foi na trupe Sorria que meu propósito encontrei E na palhaça Pimentinha me tornei Toque, toc, toque. Toc. Adivinha quem é? Apenas na ponta do nariz eles já ficavam de cabelo em pé. Onde o sofrimento comandava, entrava a trupe e o expulsava. Gargalhadas se ouviam enquanto o soro ainda pingava. Me lembro bem da menina Maria, que sempre me mostrava a linguinha. Não fazia só alegria para ela, mas também para a sua família. Tinha o bebê Christopher, que quase nada entendia. Mas seus pais riam tanto que voltaram a ser criança por um dia. Me recordo do quarto 13 onde ninguém podia entrar. Um dia sem explicação, esse número apareceu na prancheta. Quebradinha e Pimentinha ficaram com a missão. Essa experiência foi incrível. Quebradinha também é meu irmão. Nesse quarto estava Juan, com paralisia cerebral. O corpo não se mexia, mas seus olhos sorriam. Seu coração acelerava. Chamamos o doutor, que nos disse para não nos preocuparmos. O menino estava alegre, era sua forma de expressar. Na próxima visita, recebi a notícia de que Juan não iria mais voltar. Aquela nossa visita foi a despedida. Juan foi no céu brilhar. Aprendi uma lição e falo do coração. Juan me fez saber que viver só vale a pena quando temos algo a oferecer. Seu sorriso foi um troféu, que sempre vou me lembrar. Antes de falecer, eu o fiz se alegrar. Posso resumir aqui. Sou ridícula sim. Palhaça pimentinha. Especialista em alegria. Posso te fazer sorrir.